Olá! Preparado para pôr mãos à obra e fazer o seu primeiro suporte de vasos em macramé, transformando simples cordas em verdadeiras peças de arte, únicas e totalmente personalizadas? Eu sou a Cristiana e estou aqui para ajudá-lo nessa missão. Comigo tenho aquela que é a verdadeira especialista nesta temática, ela é a Bárbara Vicente. A Bárbara é a designer... A fotógrafa uh, da marca Macramé, também a artesã da própria marca. Sim. A Bárbara adora viajar e é nas viagens que vai fazendo pela Ásia, pela África e pela Europa que vai buscar inspiração para os seus trabalhos. Trabalhos uhum. esses que se destacam pela sua cor, pelo seu padrão de terra e uhum. também pelo seu estilo mais boémio uhum. e ornamental. Certo. Bárbara. Olá. Obrigada por ter aceito o nosso desafio. <risos> obrigada eu. Bem-vinda ao Dia do Jardim. Obrigada. Obrigada eu pelo convite estarmos aqui hoje a aprender aqui um bocadinho do que é que é o macramé, não é? Dos vários nós, não vamos aprender todos, mas vamos aprender alguns okay. dos mais importantes. Okay. Está bem? Bárbara, se calhar, antes, antes de passarmos uh, ao suporte em si, começava por nos dizer lá para casa uh, um, o que é o macramé. Ok. O macramé é uma técnica de artesanato, de selagem, podemos dizer em que utilizamos a corda, fazemos, uh, através de, podemos utilizar qualquer corda e através dos vários nós que fazemos com as nossas mãos uh, criamos várias peças ornamentais como é os, os suportes dos vasos, como são os painéis da parede, portanto fazemos, podemos fazer muita coisa, almofadas, cortinas, tudo o que quisermos. Bárbara, para fazer um suporte de, de base em macramé ou qualquer outro tipo de, de peça em macramé, como já está aqui a dar alguns exemplos, Sim. Uh, quais são os materiais que considera essenciais para começar? Sim, é, o bom do macramé é que precisamos quase só das nossas mãos para trabalhar. Uh, portanto, sem dúvida a corda não é? É, o, é, é o mais importante. Depois, eu recomendo uma boa tesoura, não é? uma tesoura uhum. de de tecido, uh, convém sim ter também, o charreau também, eu acho que é importante por causa da nossa postura um, a nível de trabalho, tá bem? podemos sempre ajustar a altura do, do charriot consoante a peça que vamos fazendo uh, depois temos alguns acessórios que é? podemos utilizar, as argolas, neste caso para, para o suporte de vaso estes esses também dão, dão bastante jeito aqui para, para agarrar ao charreau e é isso Começamos então? Começamos. <risos> Bárbara, já temos aqui algumas, algumas cordas colocadas. Sim. Uh, eu ia só dizer. Como tirar... é que nós sabemos? Vamos fazer um suporte idêntico a este, apesar do material ser um bocadinho diferente. É, exatamente. Uh, como é que nós sabemos quantas cordas precisamos certo. e qual o comprimento de, de cada uma das cordas? Ok. Uh, a nível de comprimento, uh, portanto, se quisermos fazer, neste caso, um suporte vaso uh, deste tamanho, é pensarmos que temos de ter quatro vezes mais corda, okay. porque porque a corda vai sempre ser, portanto sempre que vamos fazer uma peça temos de usar um suporte, que neste caso vai ser a argola, e temos sempre de dividir em dois, portanto neste caso temos um, oito cordas, ok que tem mais ou menos quatro metros cada uma, e depois quando vamos colocar na, na argola, colocamos por uma extremidade, e ajustamos mais ou menos até até metade. Portanto, vemos aqui que as pontas ficam mais ou menos à mesma altura. A corda vai ser dividida em dois, portanto, na verdade, vamos ter dois metros para um lado, e dois, dois metros, metros para o outro mim. e ficamos com 16 cordas. Está então, bem? É, isto é, é como, como iremos iniciar aqui o suporte de, de vaso. então? Começamos. <risos> portanto, aqui, o primeiro nó que vamos uh, utilizar será este que vamos também utilizar para terminar a peça ele é chamado muito de nó final mas neste caso vai ser também o nó é inicial assim. porque vamos começar com ele para isso vamos precisar de, de uma corda à parte está bem? esta está assim um bocadinho comprida mas, é, não sei, meio metro é suficiente está bem? e para fazermos esse nó o que fazemos é todas as cordas vamos agarrá-las com uma mão esta outra corda vamos colocá-la com a extremidade mais curta para cima, vamos fazer aqui um loop para baixo, ok? e depois a extremidade mais comprida vai começar a dar aqui várias voltas em torno das, das cordas principais que vamos trabalhar, portanto vamos continuar aqui a dar algumas voltas, esta, esta corda como é um bocadinho mais fininha, temos de dar mais voltas do que do que se fosse mais grossa, sim, não é? Bárbara, porque... neste caso, está a falar da espessura da corda. Nós poderíamos estar a utilizar uh, uh, outro tipo de corda, com outra espessura. Sim, sim. E de outro tipo de material. Temos sim. aqui sisais, temos aqui algodões. Sim, sim, sim. Neste caso, estamos a usar uma corda de algodão de 2,5, do, não é? 2,5 milímetros, mas poderíamos estar a utilizar, por exemplo, aqui temos já de 5 milímetros. Um... Vai depender também um bocadinho do efeito? Sim, um... do efeito que, que se quer... Portanto, depois de darmos aqui já algumas voltas, vamos uh, atravessar a corda através do loop, passamos-la para o outro lado, e depois a ponta mais curta, que tínhamos deixado aqui para cima, vamos puxar, e neste caso o loop vai começar a entrar aqui para dentro, e quando ele estiver mais ou menos aqui a meio, deixamos. É. Está bem? Isto depois Esta podemos cortar... Podemos cortar já, tem? Já. Esta pontinha que fica aqui em cima, podemos cortá-la. Ok? Só para ficar aqui um bocadinho mais estético, e depois com o próprio dedo ou mesmo com a ajuda da tesoura, podemos aconchegar aqui um bocadinho só para não Uma se ver. A colação que foi uh, dada à volta acaba por não haver o risco de, de desfazer, não é? sim, sim, sim, sim, sim. É forte. Este não é. parece que não, mas, mas é. <risos> Vou só cortar aqui esta outra esta outra pontinha, só para não, para não confundir. Pronto, agora começando aqui com este nó, o que é que vamos fazer? Temos aqui 16 cordas e vamos fazer grupos de 4, tá bem? Vamos fazer quatro grupos de quatro cordas. Portanto, neste caso eu vou começar com a, as primeiras 4 e vamos começar com o nosso segundo nó, que é o nó em espiral, tá bem? Este nó, eu digo que é um nó espiral e que podemos pensar que vamos... Temos duas cordas de trabalho, portanto são as duas cordas laterais, a da direita e a da esquerda. Temos as duas cordas centrais que não se vão mexer e as cordas de trabalho é que vão se mexer à volta destas. Okay? Portanto, as duas uh, cordas laterais, podemos imaginar que o lado esquerdo fazemos um 4, a corda do lado direito vai passar por cima do 4, está bem? Da corda do lado esquerdo, vem por trás e passa pelo loop. Ok? Pronto, depois apertamos aqui bem em cima e fazemos isto repetidamente, está bem? Vamos aqui fazer... A posição, a Bárbara optou por iniciar aí um nó, poderíamos começar mais abaixo Ah, sim, sim. Era onde quiser. Sim. O macramé, na verdade, é assim, tem nós básicos, não é? Mas depois é um bocadinho a nível do gosto, não é? Podíamos ter começado mais em cima ou mais em baixo, é um bocadinho ao gosto de cada um. Neste Eu, caso, para... vamos fazer um idêntico ao que tem aqui ao lado? Sim, mais ou menos uh, idêntico, Isso. vamos, pelo menos, partir de base Sério? desse. Eu, por acaso, não... as peças que faço não... há muita gente que desenha as peças antes de as fazer, e eu gosto muito de pensá-las e, e ir fazendo. À e medida fazer. que vou fazendo, vou-me lembrando e vou criando. Às vezes demoro vários dias, porque o meu lado criativo às vezes também para e preciso de, de outro dia para continuar a peça, principalmente as maiores. Bárbara, imaginando que, que está a fazer uma peça e que se lembrou, teve uma ideia que quer acrescentar algo mais à sua peça. Okay. O fio não chega. Sim. Há solução? Quando já começámos a fazer, Sim. é difícil. Portanto, quando já O ideal é, inicialmente, cortar sempre a mais do que estamos à espera, porque, na verdade, nós acabamos sempre por cortar não é, a extremidade, e essas extremidades soltas acabamos por poder utilizar noutra peça, okay. por exemplo. Está bem? Portanto, eu fiz agora aqui o nó em espiral, em que utilizei quatro cordas, vou pegar em outras quatro cordas. Ok, vamos fazer vamos exatamente fazer. a mesma coisa. Ok, fazemos aqui assim. Okay. Parece fácil da Bárbara. <risos> já, já é muita prática. Inicialmente, eu demorava... Para de fazer os primeiros, uh, também se torna fácil de, de ir replicando. Sim, sim, sim, sim, sim. Eu inicialmente demorava muito tempo uh, e muitas vezes fazia os nós, tinha de desfazer, uh, um, sim. Com a prática, é uma técnica que é muito boa também a nível de, de meditação, meditação ativa, porque eu digo que se a pessoa está a fazer uma peça e se desconcentra. Uh, corre mal, normalmente, a não ser que já saiba isto, mais ou menos... Como a Bárbara. Uh, ...de cor, não é? Já esteja à vontade, mas quando se está a começar, tem de prestar muita atenção no que é que se está a fazer, porque senão a pessoa perde-se, é engraçado. Bárbara, um, neste caso, já está a replicar, uh, no, no, no segundo lado, uh, o nó em espiral. Certo. Quando é que para? Como é que sabe? Sim. quanto aos é, nós... É um bocadinho a gosto. Portanto, eu vejo que o efeito da espiral uh, se realiza, não é? Perfeito. Aqui, por exemplo, esta espiral há de ficar um bocadinho mais curta, porque a corda é mais, é mais fina, não é? Ali a espiral fica um bocadinho mais grossa, porque a corda tem 5mm e não 2,5mm. Portanto, é o dobro ainda. Uh, aqui, para ficar com o mesmo comprimento, temos tem de fazer mais de fazer nós, muito mais. Muito mais. Portanto, é um bocadinho a gosto o comprimento. Eu vou agora pegar em mais outras quatro cordas. Portanto, este será o terceiro grupo. Depois, os fios normalmente entrelaçam-se sempre um bocadinho quando são compridos. Faz sentido eu segurar aqui a, a nos que não está a trabalhar? Uh, vai, vai. Sim, já agora. Tá Vamos continuar aqui. Não sei se alguém lá em casa tem tem alguma dúvida. Quem está a ver já sabe, esteja à vontade, vá colocando as questões que quiseres. Estamos cá para, para dar resposta a todas, portanto, sem receios, avancem. Também já deu para perceber uh, que com o é algo muito simples, uh, exige uhum. um investimento muito baixo, portanto, não há desculpa para não começar a fazer desde já se for alguma coisa que, que gosta. Sim. Sim, agora nos tempos que estamos agora em que passamos mais tempo em casa. É, é muito bom, é uma muito boa altura para começar a aprender. Dá para ocupar o tempo, é relaxante. É relaxante, dá para Posso passar não o tempo. deixar de pensar. E ao mesmo tempo que decoramos a nossa casa, não é? Exatamente. E até podemos fazer como prendas, para amigos, por exemplo. Isso, e vamos aqui às últimas quatro, quando estar aqui, ok? Exatamente. E vamos, vamos continuar. Bárbara, normalmente nós utilizamos este tipo de, de suportes de bases mais uh, em interiores ou em áreas mais resguardadas, uhum. mas nós poderíamos utilizar isto com uma decoração de exterior? Uh, sim. Uh, provavelmente exteriormente, poderá com a chuva até sujar e depois não dá, não dá para lavar, que, é, que é, o, é o problema. Portanto, será mais interior, ou pelo menos exterior, mas resguardado. Porque, se, se apanha chuva, pode, pode ficar sujo. Pode ficar sujo, mais por essa questão. Mesmo é. a argola uh, pode não aguentar, dependendo do material da argola. Dependendo, sim, sim. Sendo madeira, até pode inchar. Sim, será mais interiores. Embora existem cordas que, que, que repelem a água, portanto, tem um verniz por cima, mas. Sim, mesmo em termos de, de, mas, mas de madeira. Sim. Bárbara, uh, já nos colocaram uma questão aceitaram okay. o desafio da Bárbara okay. e então o que nos questionam é é fácil contar os nós já feitos se nos esquecermos quantos uh, quantos são em cada grupo uh, de cordas ou okay. seja era aquela questão que eu estava a fazer ao se a Bárbara aqui sabe quantos nós fez uh, okay. em cada um deles portanto eu aqui vi, eu aqui não tive a contabilizar os nós portanto eu vejo mais ou menos visualmente onde é que eles batem não é para ficarem todos à mesma altura mas podemos contabilizar os nós também Portanto, quando fazemos estes nós espiral, conseguimos ver aqui a linha horizontal. também. Tá Contamos o número de linhas horizontais que temos aqui e será o número Cada de nós linha. que já fizemos. Portanto, se quiserem ser um bocadinho mais perfeccionistas do que eu estou a ser agora podem contabilizar os nós para ficar mesmo à mesma altura. No início também é normal que uns fiquem mais, mais apertados do que outros. Sim, e sim. E portanto, se calhar, num dos lados nós fizemos 10 e no outro só fizemos 8, mas vai bater no mesmo sítio, não há nenhum problema. Não, não. Realmente, a força que damos quando apertamos convém que seja constante para deixarmos a mesma distância do sim. nó e para a espiral ficar, ficar mais ou mais menos ou mais semelhante porque senão podia ficar um bocadinho mais aberta então uh, sim, a consistência da força eu acho que inicialmente é o que custa um bocadinho mais e também depende um bocadinho da corda esta corda é uma corda um bocadinho mais fácil de manusear mas se for uma corda assim de fio único é um bocadinho mais, é mais... difícil nota-se mais uh, o nó que estamos a fazer desfazemos e voltamos a fazer sim, sim, sim. Portanto, fizemos então aqui os quatro nós em espiral, está bem? Um bocadinho mais curtos do que este, e agora vamos passar para o nó seguinte, que neste caso é o nó quadrado, está bem? E é um nó também fácil de fazer, é um dos nós que mais se utiliza, está bem? Portanto, eu neste caso vou, vou deixar aqui uma altura, que também é o olho, está bem? Não, não estou a medir necessariamente quantos centímetros é que são, portanto vou mais ou menos pensar que quero começar aqui. E é exatamente a mesma coisa, portanto eu vou pegar nas duas cordas centrais, duas laterais e vou fazer o mesmo que fiz em cima, portanto vou fazer um 4 com o do lado esquerdo e com o do lado direito vou passar por cima e por trás. Agora aqui é o que difere do, do nó em espiral, é que fizemos o 4 para a direita e agora temos de fazer o 4 para a esquerda. Também, que é para fecharmos aqui o nó algum é. truque para nós conseguirmos aguentar uh, algum truque para nós conseguirmos aguentar cá em cima uh, o primeiro nó não há o este risco aqui. de quando fazemos ele ir subindo sim uh, tem de ser com algum jeitinho okay. <risos> portanto aqui o primeiro Calhar nó repetimos, repetimos este primeiro podemos repetir, com sim. O, com a Bárbara. sim claro que sim finalizou Claro que sim. Ora então, este aqui. Portanto, tínhamos uh, as duas cordas de trabalho, uhum. igual como inicialmente, e as duas cordas centrais, que são as cordas de não trabalho. A corda do lado esquerdo vai fazer um 4, por cima das duas cordas de não trabalho. A do lado direito vai passar por cima, por trás e pelo loop, portanto passamos para aqui, e depois quando formos apertar não podemos apertar muito, não é, fazer isto temos de apertar aqui na zona em que queremos, ajustamos aqui bem, puxamos as cordas centrais para elas ficarem bem esticadas embora depois o peso do vaso vá Também esticar as cordas, esticar aqui e depois não apertar muito o nó porque nota-se muito quando fazemos muita pressão no, no macromé. Portanto, pegamos agora na, na corda do lado direito e fazemos o 4 inverso. Enquanto ali fizemos para aquele lado, agora vamos fazer, agora vamos fazer, a vamos a fazer para este lado. Ah, ok. E, portanto, a corda do lado esquerdo vai passar por cima e vai por trás e pelo loop. Ok? E assim, ao fechar aqui, temos o primeiro, o primeiro nó quadrado. Tá bem? Eu vou fazer mais... É, se calhar fazemos uh, novamente este mais calmamente. Vou fazer Acho assim... É mais fácil de ver. Vou fazer aqui só mais dois. Ok, vamos então... Portanto, assim fazemos dois. Ok. Portanto, no quadrado, neste caso já fizemos um, dois. Conseguimos ver que temos dois nós aqui porque temos dois loops. tá bem? Temos o primeiro loop aqui, o segundo loop aqui. Agora fazendo o terceiro nó, portanto novamente as cordas de trabalho, não de trabalho, a corda do lado esquerdo vai fazer um 4, por cima das, das duas cordas centrais, a do lado direito passa por cima da corda do lado esquerdo, por trás e por dentro do loop. E puxamos, voltamos a, a fechar e juntamos o nó aqui ao, ao de cima e depois a... Fazemos o 4 inverso, não é? A corda que está do lado direito agora é que vai cruzar as duas cordas centrais. A corda do lado esquerdo vai passar por cima. Vamos colocar aqui, por cima. E agora vai por trás e por dentro deste loop. E voltamos a fechar. Portanto, aqui temos agora três nós. Quadrados, tá bem? É sempre assim, o nó quadrado, enquanto que no nó espiral fazíamos sempre, sempre igual. para o mesmo lado, não é? para o lado direito, neste caso. Aqui temos de fazer uma vez para o lado direito, uma, uma vez. vez para o lado esquerdo. Se nos tá esquecermos bem. e nos enganarmos, refazemos ou não? Refazemos, sim. Aqui neste nó, principalmente já termos feito este, é fácil uh, iniciar este nó sim. outra vez, não é? Portanto, fazemos o 4 e depois já não sabemos para que lado é que fizemos. É isso. Portanto, neste caso... Mas é fácil de perceber o resultado. É, sim, sim. Pronto, aqui neste caso vamos só deixar com o 4 e pegamos nas, nas cordas seguintes. É, exatamente. É, exatamente. Agora deixamos só este aqui, este que já Agora fizemos, também. só para ver a altura. É, exatamente. Portanto, vamos ver mais ou menos a altura. Utilizamos as mesmas quatro cordas do, do nó em espiral. E exatamente a mesma coisa. Vamos ter as duas cordas centrais, as duas cordas laterais. E fazemos o, o primeiro nó quadrado, que aqui mais também mais é bem. o olho. Também, mais ou menos aqui à mesma altura. E voltamos a fazer para o outro lado. E fechamos o primeiro o primeiro nó. E novamente, e quatro continuar. para a direita e quatro para a esquerda. Bárbara, temos mais, mais uma questão. Uh, é seguinte, qual o grau de dificuldade caso sim. queira utilizar mais do que uma cor de corda na peça? ok uh, Sim, é um bocadinho mais difícil. Se quisermos acrescentar... Assim, se quiserem utilizar mais do que uma cor, aqui, aqui por exemplo, podemos ter usado uma corda de cada cor. Depois vai haver aqui um efeito um bocadinho arco-íris uh, a nível da peça. Também dá para acrescentar à peça, mas é um bocadinho mais complicado. Era a situação que complicada. falávamos há um bocado, se calhar é preciso haver um nó pelo meio é... para ficar visível, não é? Sim, e normalmente quem sabe vê que a corda foi acrescentada. Portanto, se eu aqui, por exemplo, agora ficasse sem corda, eu poderia pegar noutra corda por por trás e começar a, a trabalhar com esta corda aqui. Mas ia-se notar é aqui uma pequena diferença entre, entre um nó e o outro. Neste caso, se optássemos já então só, nem que fosse por colocar ou metade uh, das cordas ou uma corda de cada cor, sim. já teríamos um efeito... Sim, uh... sim, sim, sim, exatamente. Tínhamos já um efeito com várias cores. É. Também existem cordas, por acaso que temos ali, temos aqui a opção. que já tem já diferentes cores, a própria corda já é já é colorida, colorida e portanto já permite sim. este efeito, sim, okay? exatamente, exatamente. Okay. e continuamos, portanto vamos ao outro molhinho aqui de, de cordas, onde tínhamos a espiral, novamente a mesma coisa, as duas cordas centrais, as duas laterais e começamos aqui a fazer o 4, mais ou menos aqui a olho à mesma altura, tá bem? Eles depois, como vão, quando tiver a planta, portanto, vão ficar afastados, portanto, também se tiver aqui uma diferença de meio centímetro entre a altura de um e do outro, também não se vai notar muito. E neste caso também é um trabalho manual, portanto, é difícil conseguirmos ter a mesma medida a mesma ao milímetro coisa. em cada uma delas, não é? É, exatamente. exatamente. Sim, é difícil replicarmos exatamente a peça que já fizemos, porque vai ficar semelhante, mas nunca fica 100%, 100 igual, porque mesmo a força que fazemos é diferente. Cada uma das peças acaba por levar uma série de nós, torna a peça mais robusta. Conseguiríamos sim. colocar aqui pesos? Sim, sim, esta aguenta bastante peso. Será mais... Onde, o a extensão, que irá neste caso ao teto, que será mais importante, porque a nível de corda e mesmo a argola é bastante aguenta. resistente, sim, aguenta, aguenta bastante bem. Ok, e vamos às últimas, às últimas quatro. Novamente, o mesmo nó. Isto parece assim fácil, mas... Uh, às vezes há, há pessoas que têm mais facilidade em fazer... Uh, este nó para, para o lado direito, outras para o lado, para lado esquerdo, esquerdo. E, e, e que bloqueiam aqui um bocadinho mas a prática, pronto, leva mesmo à perfeição quase, não é? Mas é preciso praticar muito. Ok. Vamos aqui já, já terminar. Ok, portanto temos aqui já os primeiros nós feitos, está bem? Fizemos a peça até aqui. Okay. E agora o que íamos repetir é novamente. É, o primeiro nó. O primeiro nó, portanto, esta espiral, voltamos a pegar aqui um bocadinho mais abaixo, está bem? Podemos pegar até mais ou menos à mesma altura, está bem? Mais ou menos aqui, nesta zona, e voltamos a fazer o nó em espiral, que é neste caso o 4 sempre para o mesmo lado. Eu faço sempre para o lado direito, mas pode-se fazer para o lado esquerdo e fazer sempre para o lado Sim, esquerdo. Sempre para o mesmo lado, porque a espiral vai entretanto mudar é. na mesma é. direção. Neste caso, a espiral faz este movimento, o outro faria, faria ao contrário. Também é um bocadinho a gosto, está bem. Eu, por acaso, tenho mais facilidade em fazer o nó para a direita e por isso, é só por isso que faço. Portanto, aqui também, ver aqui a altura. mais ou menos nesta zona e continuamos a fazer sempre sempre para o mesmo lado ok Eu não sei Cristina se quer experimentar <risos> fazer Agora aqui um nó é um bocado difícil tanto deste lado uh fazer o teste e manter a distância. É, pois é. Podemos tentar fazer assim, se calhar. Ok, okay portanto é ficar as duas cordas centrais, exato, as duas do Vou meio. fazer um. Exato. É saber, mais ou menos e ir, portanto temos estas nenhuma, mas, assim. Entretanto. Temos as duas laterais. E estas duas centrais, as duas centrais Sim. até podem ficar soltas, e só ficarmos é a segurar só. nas laterais. Perfecto. Está bem? Portanto, a corda do lado esquerdo vai fazer o tal 4, a corda do lado direito vai passar por cima, por trás das, das duas cordas que estão soltas, não é? E por dentro deste loop. Por dentro deste, guarda. Ora... deixa-me ver... Mostra-me só o 4 primeiro. O 4 estava. Para que lado é que foi? O 4 está para este lado. Exato. Exato. Agora essa corda do lado. Passou aqui pela frente. Do lado direito. Passa, passa aqui pela, pela frente. E eu vou buscar. Por, por trás pelo lado direito. Portanto, passa por frente aqui. da corda. Aqui e por trás passa por trás destas duas. Ah. Está certo, não está? Sim, passa tô... por, por trás, por aqui. Por aqui, por aqui. Por aqui, por aqui. É, exato, exatamente. E depois, as duas depois cordas centrais aconteceu. podem estar praticamente soltas. Não aconteceu. Não? não. <risos> Fazemos outra vez. Não faz mal. Não aconteceu. É tal coisa. Parece fácil, mas não é assim, não tão, é assim fácil, tão fácil. Não é assim tão fácil. Ok, então temos Basta. as duas cordas centrais. Certo. ok. Temos a corda do lado esquerdo que faz o 4. Faz o 4. Ok, agora esta corda do lado direito, está aqui por cima. Aqui por cima. Ela não vem por cima para aqui. Okay. Ela está sempre do lado direito. Ah, então agora vai passar aqui por o Exatamente, por aí. Exatamente, é isso mesmo. E agora puxar uma e outra. As duas centrais podemos largá-las. Aham. Uhum. Eu consegui? Sim. Boa. E agora? E agora? Nós vamos fazer para e, o mesmo lado. E agora para o mesmo Estamos lado, fazer exatamente. Assim. Exato, exato. Assim. Exa exatamente, é isso mesmo. E assim? Exatamente. É assim? É isso. Se eu estou a conseguir, <risos> eu acho que qualquer pessoa consegue. Eu não sei Sim. se estou na altura certa, Bárbara. Não, deixa ver. Nada a ver, pois não. Está um bocadinho mais abaixo. E agora como é que eu faço para mal. conseguir subir? Temos. Uh, tinha de ser logo no primeiro nó. Uh, fazermos logo a mesma altura. Logo no primeiro. Portanto, eu posso começar aqui outros, por exemplo. E fazemos. Ou então as duas cordas do meio, se puxares, provavelmente ah, elas, era não, que eu a tentar, elas vão ajustar, mas exatamente. Eu não tenho a mesma.. Estreza da tá Bárbara. Ah, é normal. Ao início é, ao início é difícil. E na por cima começar estes nós que começam aqui a meio da peça, não é? Se for aqui em cima é muito mais fácil porque o nó fica, fica aconchegado lá em cima. Portanto, eu vou já aqui para os quatro seguintes. Ok. É a primeira vez que estás a ter contacto com o macrame também, não é? Sim. Deu para notar, não deu. Hoje a ideia é mesmo esta, não é? Exato. <risos> ok. Se eu consigo, qualquer pessoa vai conseguir. Exatamente. Assim, o grau... Esta peça também é assim, temos aqui, portanto estamos praticamente a fazer três nós, não é o nó inicial que fizemos, o nó um, em espiral e depois o nó quadrado, portanto com três nós fazemos, fazemos esta peça e na verdade com estes três nós faz-se muitas. Ok, e temos aqui outros, temos aqui ao, ao último. Como veem, olha, eu também fiz e não ficou exatamente à mesma altura, não é? Mas é tal coisa, como isto vai ficar depois afastado, Obrigado. também não se vai... Se não se juntar o meu aí, <risos> a peça vai ficar espetacular. <risos> Faz parte. Eu acho que é bom e depois até termos, termos de comparação entre os primeiros que fizemos. Posso e... já dizer que há um grave problema, é que depois de começar a fazer... Não Sim. dá vontade de parar. Não dá vontade de parar? Não. <risos> Ainda bem. Foi, foi basicamente o que me aconteceu a mim. Eu comecei a fazer os macramés para mim. Eu sempre gostei muito, portanto comecei a fazer para mim e depois gostei tanto, pronto, que continuei e os meus amigos foram também me pedindo peças e pronto. E é assim que vai começando. Exato. Vamos ganhando gosto, vamos fazendo sempre mais e mais. Exatamente E entretanto já tem É verdade Muito trabalho Ok Acho que está aqui estes três Vamos Sim, ver esta... aí Como é que está desse esta lado? Esta está Vamos ver só aqui mais ou menos junto ok Está um bocadinho mais abaixo Mas não faz mal Vamos deixar assim, está bem? Está tá perfeito Está <risos> perfeito mesmo eu ter começado aqui um bocadinho mais, mais em, cima, em cima, mas do resto está tá perfeito. Portanto, agora podemos ir uh, fazer aqui já a segunda parte da peça, que é um, a base de onde vai ficar o, o vaso. E aqui o que é que vamos fazer? Portanto, temos os tais conjuntos de quatro cordas. De cada conjunto vamos tirar duas cordas. Portanto, deste conjunto eu vou tirar duas okay. e do conjunto do lado eu vou tirar mais duas. Okay, vou ficar com é quatro cordas. Pegamos, certo, certo. É um bocadinho diferente porque como temos aqui a espiral, ela também dá a volta e pode aqui torcer um bocadinho, não é? Mas quase não se, não se percebe. Pegando então em duas cordas de um dos molhos e duas cordas do, do outro, juntamos as cordas aqui no meio, temos quatro cordas, voltamos a fazer o nó quadrado. O nó quadrado, está bem? Portanto as duas cordas centrais. Neste caso eu vou fazer o nó quadrado aqui um bocadinho mais abaixo, por causa desta, desta corda daqui. Ok, fazemos aqui um, um nó. Okay. Depois, as duas cordas que ficaram soltas, vamos unir a mais duas cordas do outro, do outro grupo de cordas. Está bem? Portanto, estamos aqui a, a, a fazer uma junção... Está bem? De, de conjuntos, tanto duas de um lado, duas do outro, juntamos, temos duas cordas centrais e voltamos a fazer então aqui um, um, nó, um nó quadrado. Esses nós que estamos a fazer, que a Bárbara está a fazer neste momento, são aqueles que vão servir então de apoio para o que nós vamos colocar no no interior, Sim, certo? Sim, sim, sim, sim, vão ser estes nós que, que estão aqui que vão servir como como base Isto depois a, a distância dos nós uh, depende um bocadinho do tamanho do vaso portanto se eu quisesse ter um vaso maior eu teria de deixar e os nós é mais... mais afastados que é para isto depois conseguir abrir para o vaso entrar não é neste caso vamos fazer para este vaso portanto podemos deixar esta distância tá bem e vamos continuar portanto as duas cordas vamos buscar mais duas cordas do outro molhinho e voltamos a fazer um nó quadrado. Okay. Isto é, quando temos corda comprida é normal fazer fazer-se muitos nós, portanto no final da corda, porque emaranha-se um bocadinho. Mas com paciência acho que isto também é um, é um jogo de paciência. É um jogo de paciência. <risos> ok, portanto vamos aqui. A última, está bem? As duas últimas e vamos aqui unir estas duas. Novamente outro nó quadrado. E fechamos aqui. Okay. Pronto, temos mais ou menos os nós quadrados à mesma altura, tá bem? Portanto, a peça está terminada, falta só o último nó, que foi o nó que utilizámos aqui em cima, está bem? que é para juntar estas cordas todas. E agora vamos pegar só aqui num vaso, pode ser esse aqui maior. E agora para testarmos onde é que vai ficar o nó final, vamos pôr o vaso aqui dentro. Okay. E vemos que mais, queremos que fique mais ou menos a esta altura. Está bem? Por exemplo... Também é um bocadinho a gosto. Podia ficar aqui um bocadinho mais em baixo. Mas vamos colocar aqui em cima. Portanto, sabemos que é mais ou menos aqui que vai ficar. Vamos tirar o vaso Portanto, vimos que era mais ou menos aqui. E agora voltamos a ir buscar outro fio. Porque vamos fazer o Porque nó igual ao Vamos inicial. fazer exatamente o mesmo nó. Portanto, agrupámos aqui as cordas. Vimos que era mais ou menos aqui que ia ficar o outro fio que utilizamos, deixamos a parte mais curta para cima, fazemos um loop para baixo e começamos aqui a dar então, as, as tais voltas para fecharmos uh, a peça. Este nó é bastante forte, mas convém aqui quando darmos as voltas uh, puxar Puxa. bem para ficar bem apertado. Ah, Porque dependendo do peso, quão uh, bem que tenham um, um bom suporte. Sim, sim. Embora é muito difícil uh, que este nó se desfaça, mas... Uh, pelo sim pelo não, convém, convém fazer bastante força. Bárbara, uh, ainda sobrou alguma, alguma corda? Né? Sim. Se nós quiséssemos colocar algo mais em baixo, ou, neste caso, se tivéssemos começado um bocadinho acima e quiséssemos colocar dois suportes, dois bases no mesmo suporte, a Bárbara também já me tinha dito que era, que era possível de fazer. Sim, sim. O que sim. é que nós precisamos de fazer? Uh, sim. Portanto, agora, se, se, como, como vemos, não é? uh, eu vou fechar com este nó novamente e se pensarmos que este nó é este, podemos iniciar outra peça aqui. Ok, pensarmos é exatamente a mesma coisa portanto estão novamente as 16 cordas aqui em baixo em vez de eu cortar Sim. e ficar apenas Sim. um suporte de vaso eu poderia continuar outro aqui para baixo e fazer exatamente o que fizemos Bom, em mesmo. cima Bom, não assim. ficaria um bocadinho mais alto o suporte não é mas teríamos um suporte para dois vasos por exemplo Certo. Ok. Uh... Vou aproveitar uh, que temos aqui a Bárbara para nos ir dando mais, mais algumas dicas uh, relativas a esta prática do macramé. Quem sim. está a ver-nos desse lado, aproveite também, coloque-nos as suas questões, estamos cá para responder. Neste caso, a Bárbara sim. está cá sim, sim, para, sim. para responder. Sim, claro que sim. Pronto, pois aqui no final uh, cortamos aqui um bocadinho a gosto, está bem? Portanto, podíamos cortar mais ou menos por aqui, cortar todos os fios aqui. Okay, por exemplo, também podemos desfiar, eu já vi este fio, é bastante fácil de desfiar, podemos pegar num, numa escova ou num, num pente, portanto, e começar a desfiar, ou a desfiar mesmo com a mão, tá bem? ele desfia-se bastante bem, e dar aqui um efeito assim, mais, mais rústico à corda, que também fica muito giro. E depois, eu tinha falado que este, este, este, esta corda que sobra dá sempre para, para aproveitar, não é? eu posso usá-la para ornamentar, por exemplo essa peça que esse suporte de vaso que está aí todas essas franjas que estão aí embaixo foi corda que foi acrescentada portanto eu terminei okay. cortei e depois sobrou sobrou uma corda eu por exemplo posso exemplificar aqui nesta sem se calhar ainda temos algum tempo é possível mostrar algumas ideias mais portanto eu pego numa das cordas que me sobraram uh, e vou por exemplo acrescentar por aqui que foi o mesmo que eu fiz que eu fiz ali Portanto, eu pego aqui numa destas cordas, divido a corda que me sobrou em dois, ok vamos ficar com um loop aqui em cima. Este loop vai dar a volta por esta corda, ok passa por cima, por trás, e a corda passa por dentro do loop. E apertando, colocamos a corda aqui. E depois posso aconchegar mais para cima, aconchegar mais para baixo. E se eu for preenchendo aqui, eu vou vou criar então, esse efeito. criar mais um bocadinho para sim. mostrar um efeito diferente. Podemos fazer. Ótimo. Neste caso, uma das questões que nos tinha sido colocada ao bocado, tinha a ver com, com adicionar novas cores. Aqui seria uma opção ah. de, colocar, de colocar outra cor sim, sim o gosto sim. De, de quem está Exatamente, a fazer a sim. peça. Exatamente, sim, sim. É uma boa ideia por acaso e ficava assim um contraste Engraçado, vá, para não ficar tudo da mesma cor. Eu também gosto muito de usar as cores. Outra maneira de juntar também era neste nó, nó cima. neste nó de cima, porque como é uma corda que estamos a acrescentar, portanto, por exemplo, se fosse castanha, não é ficaria aqui castanho e depois continuaríamos em bege e castanho e no final, caso, por exemplo. Neste caso, nem estamos propriamente a aumentar muito o desafio. É, é, é, é exato. <risos> Pronto, e podemos continuar aqui, portanto, a acrescentar a corda. Portanto, como veem, a corda que fica mais não é, nunca é desperdiçada, está bem? Não há aqui muito desperdício, vá, o que, é, o que é muito bom. Isto até pode ficar depois com o tamanho que quisermos, porque fica giro. Fica muito giro. Bárbara, uh, além deste tipo de, de trabalhos, deste tipo de suporte de vasos e mesmo até com, com, este, com estes restos estamos a utilizar nesta peça, mas mesmo com, este, com estes buscados de algodão era possível fazer algum tipo de trabalho mais pequeno, até uma lembrança, sim uh, sim, sim, sim, sim, sim. Eu faço, por exemplo, uh, o porta espeta por exemplo, também se faz muito. Uh, brincos também se faz. Cada vez mais na moda. Também, claro. sim, sim. Sim. Neste caso, estamos a falar de coisas pequeninas, mas a Bárbara também tem a... Sim, sim. São, na verdade são as peças que eu mais gosto de fazer, são as, as grandes. As que demoro até vários dias a, a fazer. A é executar. Uh, sim, a executar. Porque às vezes tenho ideias paradas, tenho uma ideia de junção, por exemplo, de trabalho em cima, mas depois, ao dia seguinte, tenho outra ideia para a continuação. Portanto, vou tendo ideias ao longo dos dias e vou fazendo a peça ao longo dos dias. O que, o que é muito bom, Pronto. eu gosto muito. <risos> a, a parte da, da madeira que nós temos em cima, é a inspiração, veio de onde? Sim, eu, eu gosto muito de usar portanto, tudo o que é uh, da natureza, não é? Eu encontro muitos, muitos troncos, uh, muitas canas, que também, também é um dos portes que eu, que eu utilizo, Uh, encontro muito nas praias, principalmente durante o inverno. Uh, quando eu encontro muito o mar, traz muita coisa e normalmente traz já os troncos uh, tratados, não é? porque como esteve no mar tanto tempo, Exato. Uh, já vem, já não tem bicho, portanto já não há esse problema e muitas vezes já vem uh, sem a casca não é? e é só quase dar um, um verniz, como um eu fiz verniz, com aquele. Aguenta. Dei um verniz por cima, que também encontram aqui na, na loja. E pronto, e podemos continuar então aqui. Então, já falámos um bocadinho sobre isto, mas temos outra Sim. temos outra questão, que é como é que se calculou o tamanho das cordas para as peças que vamos criar? Certo. Então, como hum, tínhamos falado disso inicialmente, portanto, neste caso, nesta peça, eu pensei em fazer a peça deste tamanho. não é Portanto, aqui eu tenho que pensar que eu preciso de quatro vezes o tamanho da corda, está bem? Porque a corda vai sempre ser dividida ao meio, portanto... Eu, quando corto uma corda, ela não vai ficar assim. Eu preciso de dividir ao meio, dobrá-la, ela vai logo cortar metade, certo. não é? Para depois eh, adaptá-la ao suporte. Portanto, temos sempre que pensar que temos de dobrar a corda e daí ser quatro vezes mais, não é? Mas, na verdade, é duas vezes, eh, duas vezes. mais comprido. Verdade. E ainda assim, também já percebemos que mais é preferível deixar um bocadinho maior que tudo aquilo que nós cortamos nunca vai ser desperdício e, e podemos utilizar assim, Sim, sim, Sim, outras, noutras peças, sim, sim, sim isto depois, a, a quantidade, a altura uh, da corda também depende um bocadinho do trabalho que fazemos com os nós, não é? Portanto, se eu fizer, por exemplo, este nó em espiral e eu quiser fazer um nó em espiral uh, até aqui, por exemplo, eu vou ter muito mais trabalho, a corda vai, vai ser preciso mais corda, mais corda ainda. Portanto, depende um bocadinho do que, é que, do que é que estamos a fazer. Se quisermos ter uma peça mais trabalhada, convém ter mais corda. Mais corda. Porque depois é isso, não dá para acrescentar... Existem maneiras de acrescentar a corda, mas... Vai-se uh, notar... Vai-se notar, sim, sim. não sim. vamos gostar do, do resultado. Do resultado. Certo? E vai ser também um ponto frágil na peça. Okay. Então, principalmente estas que levam uh, um peso. Aqui, por exemplo, se eu tivesse acrescentado corda aqui iria ser um ponto frágil, portanto, rapidamente se podia desfazer uh, e, mesmo, e cair. mesmo cair. Por, por isso... Não é muito aconselhável, mas vale ter a mais do que do que a menos, neste do que caso. Menos. Nunca está a mais, vamos sempre utilizar noutra coisa. Sim. Eu inicialmente para não gastar muita corda, eu tentava pôr o mínimo possível e a meio da, a meio da peça arrependia-me logo porque já não tinha corda claro, não suficiente trabalhar. Então, acabei por utilizar sempre mais e utilizar todos os restos, pronto. tudo o que o que fica, eu eu utilizo. Nem que guarde para outra peça, Sim. que, que vá-me lembrar. Bárbara, eu estou a ver mais ou menos os vasos que nós utilizamos aqui para, para demonstrar, são mais ou menos do mesmo formato. Sim. Imaginando que eu ia escolher uma, uma planta que caía, Sim. isto vai influenciar no nó que eu vou escolher? Uh, neste caso, se uma planta que caia, convém que esta separação aqui seja, seja grande, não é? Portanto, que não tenhamos a corda aqui muito, muito fechada, que é para haver espaço para a, planta, para a planta cair. Podemos até experimentar pôr um vaso mais pequenino aqui, quando a diferença do vaso não é muita, ele acaba sempre por encaixar também. Portanto, este podíamos colocá-lo aqui e ele fica na mesma. Está bem, é um vaso mais pequenino, também ficaria na mesma. Está bem. Uh, isto, isto também é uma peça, uh, o suporte de vaso é uma peça que vai ficar, em princípio, parada, não é? Não vamos estar sim, a mexer nela. A mexer na, na uh, por isso, em princípio, não há, não há muito problema do vaso cair, não é? Uh, mas, mas sim, dá para fazer, adaptarmos aqui. Se fosse um vaso maior, portanto, se eu quisesse um vaso maior do que este, teria de fazer aqui, quando fizeste nó. Maior. É, fazer, deixar aqui um espaçamento maior para isto ficar ainda no mais... no caso da planta, sendo uma planta que cai, temos que lhe dar espaço para... Temos de dar espaço aqui. Neste caso, este era um é. bom exemplo de um suporte para esse tipo de plantas, não é? Uma planta que caísse é aqui e ficava, ficava bonito. Ok. Acho que sim. Está a ficar muito giro. Pronto, se convém. Estávamos aqui com uma ideia. Isto é o que me acontece quando estou a fazer as peças, é... Tenho a ideia de fazer esta, mas depois olhei para aquela e gostei daquele, daquele efeito e olha, vou acrescentar aqui que fica giro. Portanto, é um bocadinho o processo criativo, vai mudando também a meio. Às vezes temos a ideia de fazer uma coisa... E acabamos e... por fazer outra. É, acabamos por fazer outra. É engraçado. Okay. Pronto, isto é continuar, é um bocadinho paciência ir fazendo, se fosse aqui uma corda mais grossa, por exemplo, podemos combinar dois tipos de corda, eu podia estar a utilizar uma corda mais fina para fazer a, a peça, e por exemplo, eu já tinha feito outra peça com uma corda mais grossa, tinha já um, corda que me tinha sobrado, e podia ter acrescentado essa corda mais grossa aqui, por exemplo, podemos combinar dois tipos de corda na mesma peça. Sendo a corda mais grossa, já não preciso de pôr aqui tantas cordas, porque ela vai ocupar mais, mais espaço... Se calhar, em vez de pôr aqui, sei lá, 20, já punha 10, por exemplo. Portanto, é um bocadinho ir combinando, ir criando, vá, à medida que se vai fazendo. Ok. Pronto, e agora seria continuarmos... É toda a volta. Toda a Mas... volta, está bem. Portanto, irmos para aqui e continuarmos deste lado. E vamos fechando. Então, eu tenho a certeza que todas estas dicas que, que a Bárbara foi partilhando foram muito úteis para, para todos nós. Eu sugiro ainda assim que sigam os trabalhos da Bárbara, quer na sua página da internet, wwwmacramé certo Bárbara? macramé sim. E nas redes sociais, através do Macramé-trib também, os produtos que a Bárbara utilizou. E de que vai necessitar, também já sabe, vai conseguir encontrá-los a todos nas nossas lojas, uhum. quer é na nossa loja online, que quer é na nossa loja física, nas secções de ferramentas, ferragens e também na decoração, no caso da argola. Entretanto, aproveito para lembrar uh, que este workshop vai estar disponível para verem e reverem as vezes que quiserem, não só na uhum. nossa página de Facebook, Leroy Merla Portugal, mas também na nossa página da internet, no marcador... Uh, Ideias e projetos que está lá em cima no canto superior direito e também no nosso canal do YouTube, o Merlá, Portugal. As questões, vamos continuar a responder uh, já de seguida uh, e portanto, o que é que eu posso dizer mais, Bárbara? Obrigado uh, por ter estado aqui conosco. Obrigada eu. Obrigada a si também que está desse lado a assistir-nos. Sugiro agora que crie o seu próprio uh, suporte de bases em macramé, que partilhe connosco nas nossas redes sociais, através a de uma mensagem privada. Uh, vamos gostar muito de ver, de ver os resultados. Amanhã estaremos cá novamente com uma agenda recheada de workshops da casa, de brico aulas de demonstrações de produto e também de repair cafés. O Repair Café é uma novidade uh, desta edição. Pretende promover aqui uh, a economia circular e evitar também o desperdício. No Repair Café de amanhã vamos aprender a reparar e a fazer a manutenção de um corta-relvas. Entretanto, teremos uma série de outras atividades, como já disse, uma agenda recheada uh, para si durante todo, todo o fim de semana. Esteja atento, consulte a nossa agenda, que é na nossa página uh, da internet, quer nas nossas redes sociais e contamos consigo. Obrigada por ter estado desse lado e até amanhã.